Are are dying. How dare you? Calor do sol que acende em brasa, a brisa esfria tudo que sobrou. Não há mais nada. E tudo não sabe de nada Quando o mundo todo desaparecer Seremos luz, luz nunca conhecer Tudo, tudo sempre Só pobres acenos que de tão vazios são quase obscenos Não há mais nada em que se possa crer Eu conto estrelas pelo céu e os cacos pelo chão Já cego embora ainda possa vir Se transforma